Quer aprender a fazer uma mousse de limão fit? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Ela é muito fácil e rápida de fazer. Eu vou começar usando uma xícara de iogurte grego natural integral. Você pode usar o iogurte da sua preferência, mas esse iogurte grego ele vai dar consistência e um sabor bem gostoso para a receita. A receita leva de 1 um a 2 limões, mas como eu gosto de coisas bem ácidas, eu vou usar dois. Eu vou incorporar o suco dos limões ao iogurte com a ajuda de um fouet. Se você não tiver fouet, você pode usar um garfo. Eu vou colocar um scoop bem generoso de Vanilla Whey. Vanilla Whey ele é super versátil porque ele é delicioso puro e vai super bem com várias receitas. E vou colocar uma colher de sopa de Sweet Lift Cook. Ele tem o dobro de poder adoçante do açúcar com a metade das calorias. E agora é só misturar bem. E tá pronto! Agora é só servir. Essa receita, ela rende duas porções. Não falei que era simples? Agora é só desfrutar. Ah, não se esquece de se inscrever no nosso canal.